E aí galera, vocês estão bem? Por que eu estou 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei com vocês uma nova proposta, uma nova série, sim. Vamos ver se vocês vão gostar. É assim: é a série de se tal alienígena poderia existir na vida real. A gente vai analisar aqui tudo direitinho, né? Baseado em dados biológicos, física, tudo para que faça sentido ele existir na vida real. E lembrando que esse roteiro não está sendo feito pelo roteirista de sempre, que é o Zokai, e sim. Pelo Cauã, o Cauã é um parceirão brabo aqui da União 10, ele tem um canal no YouTube dele, o canal Cauã inclusive ele participou, né? teve uma participação especial no vídeo anterior, que eu é o vídeo de tudo que o 10 pode se transformar, mas enfim, dá todos os créditos para ele, porque o cara manda bem demais, Vou um roteiro muito bem analisado, mas vamos lá. E se o Artrop existisse na vida real, como seria? Vamos ver no vídeo de hoje, mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Primeiramente, a gente vai analisar biologicamente se o artrópode seria possível na vida real E pra isso, a gente precisa comparar isso com os seres que mais se assemelham com ele na vida real Que são o quê? Os próprios artrópodes. Só que é uma pena que não existe um artrópode tão grande assim na natureza, não é? Ah! Um bichão! É, na verdade existe sim só que para funcionar melhor, a gente tem que calcular O tamanho do artrópode em relação ao tamanho Do caranguejo, só que assim, a gente sabe Que o tamanho dos aliens é uma coisa rara Não são todos os aliens, são bem pouquinhos na verdade Dos alienígenas que tem a sua altura revelada Inclusive eu fiz um vídeo dos alienígenas que tem altura revelada, se você não viu, clicar aí no card Mas o artrópode não é o caso, ele não tem A gente não sabe oficialmente qual é a altura dele Então vamos estimar apenas, entendeu Vamos supor que ele tem 1,60m de altura, que já é muito para um crustáceo, aí beleza, um dos maiores Problemas de ele existir na vida Real é a desproporcionalidade dele. Por causa que, cara, tá ligando nesse bicho aqui. Ele se chama Andrew Sarchus. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele viveu e foi extinto há milhares de anos. E um dos maiores problemas de ele existir é a falta de proporção na cabeça dele, tá ligado? Tipo, ele tem a cabeça muito grande comparada ao corpo. Aí, cara, associa isso aí ter que carregar o peso todo dia e ainda quando estiver caçando. É o mesmo caso o artrópode, entendeu? Então, para ele existir, a gente teria que repaginar ele. Ele não poderia existir nesse formato que a gente conhece. É talvez mais centrado no centro da gravidade da gravidade dele entendeu? Então, para isso, o Pauã ele fez aí um redesign para a gente imaginar como é que seria mais ou menos se o artrópode existisse na vida real. Beleza, agora a gente conseguiu 50% necessário para provar que esse bicho dava para existir. Aí vocês vão entender porque por que que é 50%, porque que eu preciso de mais 50% para provar. Vamos falar dos dinossauros. Entendeu? Por que, que os dinossauros foram extintos? Não foi por causa de meteoro. Mas sim a queda crescente do oxigênio no planeta Terra. Com menos oxigênio, consequentemente menos criaturas gigantescas poderiam existir. E a gravidade também influencia nisso. Eu vou explicar já, já para vocês. Para que esse ser seja possível, não precisamos só mudar a biologia dele ao nosso favor, mas sim a gente precisa mudar o ambiente à sua volta e o planeta dele em si. Então vamos fazer isso agora. olha lembrando que o planeta do Artrópode, né, do cérebro crustácioso no geral, é o planeta nos quadros Só que aqui, do mesmo jeito que a gente repaginou o visual do artrópode, né, do cérebro crustáciensos no geral, a gente vai imaginar um falando nos quatro diferentes, o que daria para ser o habitat natural desse novo artrópode vamos dizer assim. E bem, logo de início, a grávida teria que ser duas vezes ou três vezes mais fraca do que a nossa, né? que isso ia facilitar no caso da cabeça dele ser muito grande e desproporcional ao corpo. Beleza, a atmosfera do planeta dele teria que ser bem parecida com a nossa, né? porque a gente vê que quando o bem está transformado no artrópico, ele não precisasse assim, de um respirador para sobreviver lá. Ah, não, ele fica de boa, né? Então, o oxigênio está de boa. Aí, se o artrópico quisesse ser fiel ao desenho, né, ele teria que ser inteligente, obviamente, né? Então, se você fica em uma sala fechada por muito tempo, o seu cérebro vai ficar mais lento, Aí né? Com mais oxigênio, o seu cérebro fica mais rápido. Então, levando em conta essa característica, quanto de oxigênio seria necessário para o artrópico pensar e ser um gênio? Bastante, né, galera? Para o artrópico existir, o planeta dele teria que ter 2,5 vezes o oxigênio daqui da Terra, tá entendendo? Aí, o artrópico ele viveria melhor em um clima tropical com bastante árvores e muita umidade aí na espécie deles, né, os cérebros chacianos eles poderiam transitar da água para a terra né, por causa que os cérebros chacianos confirmado aí pelo Darwin Macduff, eles podem respirar na água também, que faz sentido, né, que ele aparece um crustáceo, né, crustáceos animais podem se relacionar às água também, então faz todo sentido, então é isso, o ambiente perfeito para isso seria um floresta perto do mar, ou floresta tropical perto de rios bem úmidas, o artrópode ele comeria plantons e algumas pequenas frutas que ele encontrasse, o principal o elemento dele seria o Krill, já que ele possui um grande fator energético. Bom, e como a gente sabe que o tem uma crosta muito dura, ele poderia descer até as zonas abissais do planeta, atrás do Krill. Bom, em meio a todas essas adversidades, o Arthrop não teria um predador? Claro que ele teria. Temos aí o Vicetopus, predador natural do cérebro crustacianos. E ele iria transitar entre a água e a terra, assim como o de faz, sendo gigante e possuindo grandes tentáculos que iriam esticar e atacar o cérebro crustacianos até onde eles quisessem. Mas, espera aí. Estamos esquecendo algo muito importante aqui como seria a eletricidade do artrópode? Antes disso, vamos ter uma palavrinha do nosso patrocinador. Eu gostaria de fazer um plano para vocês. Vocês gostam de desenhar? Vocês sabem desenhar e querem aprimorar os seus dócios desenhísticos? Ou vocês não sabem desenhar?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 quer aprender a desenhar corre lá compra esse curso que vale muito a pena Eu vou deixar o link aí na descrição então agora chega a hora da explicação né? explicar como é que funcionaria a eletricidade do artrópode. para isso a gente vai ficar bastante biologia aqui e tudo mais então preste bastante atenção para não perder nada entender bem direitinho como é que funcionaria ó um cérebro ele possui impulsos elétricos que são gerados dentro dele e com esses impulsos ele consegue mexer o nosso corpo dando então, qualquer forma quase todos os seres vivos produzem eletricidade porém em escala bem menor Porém, não, a gente não vai usar o cérebro para explicar isso, e sim a gente vai usar o porac, que ele é um peixe aqui do nosso Brasil, até tão fama gerada guia elétrica, que não é um enguia e sim um peixe, pois é, agora Daí esse peixe elétrico, ele possui células especiais chamadas de eletrócitos. Através delas, ele consegue disparar uma descarga elétrica de 500 volts dentro da água e isso faz com que mata um jacaré de ataque cardíaco. Sim. E do mesmo jeito, o Arthrop organiza vários eletrócitos em todas as partes escuras do seu corpo, podendo assim causar a mais incrível, poderosa eletricidade. Ele poderia produzir até 620 amperes e mais de 2.500 volts, essa seria a criatura mais poderosa eletricamente falando, porém só em águas salgadas, pois a eletricidade se propaga melhor em águas salgadas né galera, agora fora da água ele só poderia eletrificar se as pessoas se tocassem nelas né, se ele se machucasse com um corte também seria eletrificado, enfim, assim dessa forma nas mais profundas cavernas, ou até mesmo nas mais densas e úmidas matas, ou quem sabe até mesmo nas zonas mais abissais do planeta, seria possível seres desse jeito. Mas, é claro, não passa de especulação, e a gente só tem que aproveitar cada vez mais esse lindo e belo universo Ben 10. Bom, então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma vez, agradecer ao Kawan, no novo roteiro aqui. Espero que vocês tenham curtido a série, deixar o feedback de vocês. Vocês querem que eu traga mais episódios dessa série aqui? E comentar aí qual o que você quer que a gente analise aqui a biologia, como é que ele funcionaria na vida real, beleza? Então é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!